Ale, ale, aleluia, ale, aleluia Vamos ouvir, aleluia Jesus falar, aleluia No Evangelho, aleluia Vai nos libertar, aleluia, ale, aleluia Vai nos libertar, aleluia, ale, aleluia Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar. E vai primeiro... Reconciliar-te com o teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com teu adversário Enquanto caminha contigo para o tribunal Se não, o adversário te entregará o juiz O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás lançado na prisão. Em verdade eu te digo. Dali não sairás. Enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que a palavra de Deus. Que o evangelho que nós ouvimos. Perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai e do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Igreja São Benedito, você que nos acompanha ao vivo pela transmissão, neste dia 9 de junho, nós celebramos a memória de São José de Anchieta e como é importante nós brasileiros celebrarmos esta memória. Anchieta nasceu nas Canárias, pertencente à Espanha, estudou em Coimbra, onde aos 17 anos ingressou na Companhia de Jesus. Ali fez o noviciado. Com 19 anos, foi enviado ao Brasil como missionário, integrando a comitiva de Duarte de Lara, no ano de 1553. Depois, por um curto período, esteve no Colégio da Bahia, e de lá... Seguiu para São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, a cidade mais antiga do Brasil, onde passou a colaborar com o padre Manuel da Nóbrega. No dia 25 de janeiro de 1554, participou da fundação da Casa de São Paulo, a partir da qual se desenvolveria a própria cidade de São Paulo. Fundado o colégio, José de Anchieta teve papel importante como educador e evangelizador. Aprendeu rapidamente o tupi e escreveu a arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Um vocabulário tupi-português. E um catecismo em tupi. Produziu muitos textos nesta língua para evangelizar. Cantigas, altos, teatros religiosos, romances. E distinguiu-se também como um grande pregador. São famosos dois grandes poemas que ele fez a Nossa Senhora. Escrito por motivo de sua prisão, quando, na luta contra os franceses e seus aliados, os tamoios que haviam tomado a Guanabara. Ordenado sacerdote, foi vice-diretor dos colégios de São Paulo, Santos e São Vicente. E, em seguida, tornou-se provincial na Bahia onde escreveu seus melhores autos e suas mais circunstanciadas informações. Acabou ficando doente, cansado pelo trabalho, recolheu-se no colégio do Rio de Janeiro e depois ali pôde escrever seus últimos autos. Faleceu no dia 9 de junho de 1597. Foi beatificado por João Paulo II em 1981. E foi canonizado no dia 3 de abril de 2014 pelo Papa Francisco. É importante sabermos quem é esta personalidade. Tão presente na colonização do Brasil, na literatura brasileira, mas também, por ser um religioso, um sacerdote jesuíta, evangelizou aqueles que já viviam no Brasil. Então, hoje nós celebramos a sua festa recordando o esforço deste servo de Deus na evangelização, saindo da sua pátria, vindo para o Brasil aos 19 anos e entregando toda a sua vida para a evangelização da nossa nação. Estamos celebrando hoje a quinta-feira da décima semana do tempo comum E estamos dando sequência A um pouco da vida do profeta Elias Para quem pôde acompanhar ontem Elias Enfrentou 450 sacerdotes Do Deus Baal e ontem Deus honrou a fé de Elias, derramando fogo do céu e consumindo o holocausto. Hoje, mais um sinal acontece através do profeta Elias. Depois de três anos e meio sem chover, porque Elias tinha pedido isso para Deus, agora chegou a hora o Senhor enviar chuva sobre a terra. Para eles já era algo impossível. Mas quando Elias sobe ao Monte Carmelo e ora a Deus, o sinal acontece. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem sobe do mar. E ali está o sinal de que a chuva chegava torrencialmente. Para o auxiliar do profeta, aquela nuvem não era quase nada, mas com a força da oração de Elias, com a fé deste santo profeta, Deus então manifesta o seu poder que rege toda a natureza. Esta primeira leitura nos ensina a termos a sensibilidade de entendermos os sinais de Deus, que em alguns momentos são silenciosos, em outros momentos os sinais de Deus são muito simples, mas em muitos Deus é capaz de escancarar para que nós entendamos. Precisamos ter nossos sentidos apurados e o nosso coração aberto para compreendermos sempre a vontade de Deus e também a forma com que Deus se comunica conosco. Jesus hoje, no Evangelho, nos apresenta como deve ser a identidade do cristão. Todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que busca fazer a vontade do Pai, precisa entender o evangelho de hoje. A identidade do cristão deve ser a identidade do amor. Amar a Deus em primeiro lugar e somente a nele serviço. Mas também amar o próximo. Que é nosso semelhante. Que é filho, filha de Deus. Que é nosso irmão. Não é muito fácil convivermos com as pessoas que têm personalidade forte, temperamentos difíceis. É, sim, um grande desafio. Por isso, Jesus, hoje, nos orienta a vermos na outra pessoa, a vermos no nosso irmão a presença de Deus. E somente poderemos entender que de fato toda pessoa humana merece o nosso respeito se estivermos baseados no amor de Deus. Então hoje nós vamos pedir esta graça, que nós tenhamos a fé do profeta Elias, que foi capaz de orar a Deus e o Senhor responder sua oração com as chuvas que a terra precisava e vamos pedir também que a nossa identidade cristã seja sempre baseada no amor, no respeito e também na fraternidade, vamos ficar em pé, vamos apresentar as nossas súplicas.